Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou jogar os jogos que eu mais jogava quando eu era criança. Tô querendo fazer esse vídeo faz muito tempo e houve uns boatos que o Flash Player é a extensão do Google Chrome que a gente baixa pra rodar esses jogos e parar de funcionar. Isso foi um pouco desesperador, porque isso significa que assim, Neopets vai acabar, os jogos inteiros vai acabar, então... Né? Mas espero que seja fake news Eu espero que eles reconsiderem A gente tem muito jogo pra falar aqui Então eu vou tentar passar bem rápido sobre eles Eu vou falar sobre eles jogando O primeiro jogo que a gente vai jogar vai ser esse da Poly. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo Da Poly. tem... Jogar. Quero. A Polly tem muitos e muitos jogos, na verdade. Mas eu decidi escolher esse. Porque é o que eu me lembro mais. Então a gente tem que levar todo mundo pra festa. Pra minha festa, eu acho. Acho que é. E a gente tem 5 minutos pra buscar quatro pessoas, então primeiro ó, a gente tá dirigindo a flechinha me diz onde que tá a casa da pessoa mais próxima, vocês verem eu sei dirigir muito bem, olá aí eu encontrei o Todd e agora a gente vai pra festa, tá bom, leve Todd ao shopping pensando muito bem agora, parece um pouco o GTA 1, né mas da Polly, você tem que levar as pessoas aonde elas pedem basicamente você, eu não sei na verdade não faz muito sentido, né com o meu carro, levar as pessoas Para os lugares delas, mas enfim Vamos lá, gente, para vocês terem uma ideia Eu poderia fazer um jogo desse agora Vamos fazer essa comparação com todos os jogos Se você não, nunca esteve aqui no meu canal, seja bem-vindo Eu faço jogos digitais, no nome é Isabela Eu tenho capacidade de fazer um jogo desse Não tão bonito, óbvio, mas com as mesmas mecânicas Ai Jesus Tem que levar todo mundo para o shopping É basicamente isso, quem lembra O segundo jogo vai ser o Bomb Beach 2 Quem lembra dos jogos? Não, para começar, gente, jogar Jogos demais, demais, demais O 2 era o que eu mais jogava Eu vou escolher disco E óbvio que eu vou ser a menininha, né? A bombinha Esse jogo é igual Bomberman, né? No caso, aquele jogo antigo Vocês já perceberam? A gente já conseguiu relacionar Com GTA 1 e com Bomberman Ai, eu esqueci como é que funcionava isso Eu já matei um? putz. gente Assim, eu já dei uma olhada antes, por isso que eu não tô... Ué, só tem uma bomba. Gente, eu preciso de outra bomba urgente. Não! Não, eu não quero isso. O sapo é por ruim. O é. que eu tô fazendo? Próximo jogo. O próximo jogo é. Esse jogo eu jogava. Eu não entendo nada o que significa, eu só clicava aqui. Ah, é com o mouse? Você tem que alertar. Ai, segura Gente, como é que faz pra ser melhor? Eu tenho que ir pegando os meninos eu, Quando eu era pequena eu não entendia muito isso, não Eu só, só jogava, né Ficava meio que explorando o mapa Por que, que eu tô perdendo as outras meninas? Gente, só jogos os japoneses pra serem estranhos assim. O próximo Todo mundo já jogou isso algum dia na vida Que é o, o Love Tester Deluxe <risos> Todo mundo já fez isso alguma vez na vida E eu vou fazer aqui, ao vivo, pra ver se eu estou com a pessoa certa Gente, elas são muito lindas Vamos colocar aqui em português PR Teste de nomes Teste do horóscopo chinês Teste do horóscopo zodiacal Esse aqui eu já sei que não vai rolar Tá? Então a gente vai no teste de nome mesmo Vocês não vão ver, me desculpe Ai, será, será, gente? Será que vai dar boa? Será que eu posso seguir em frente no meu relacionamento? Sinto cheiro de amor, vocês são almas gêmeas. Ai, deixa eu deixo mandar isso. Eu não sei por que, como que eu achei esse jogo. Não é possível, é um jogo de bicicleta. Meu Deus, eu nem lembro. Como é que eu pulo? Ai, achei. Tá, eu não sei qual que é o objetivo, mas eu ficava muitas horas morri. Mentira, eu tenho energia. Mas eu ficava muitas horas jogando esse jogo. Esse é outro jogo que eu era completamente viciada. Acho que eu gostava de ver os bonequinhos seguindo uma linha, assim. Vocês não estão entendendo. Eu era viciada, eu ficava jogando isso até fechar. Olha isso! Isso é surreal eu ver. Porque eu jogava tudo. Eu jogava... Sério eu ficava jogando o dia inteiro até fechar é o mesmo esquema daquele da bicicleta só que você tem dois carrinhos né, e você tem que seguir a montanha russa então você tem que, assim, controlar o jeito que você tá segurando ou não, porque eles têm que ficar felizes, eles têm que achar legal a montanha russa e eles não podem morrer, né, eles não podem sair voando no meio da montanha russa, então se eu ficar apertando, acelerar o percurso inteiro não é uma boa ideia, porque eles voam desse, dessa forma, agora eu tenho mais um e vai aumentando os carrinhos e vai ficando mais difícil de eu conseguir, eu, eu sabia de cor, todas as pistas abriu a segunda, eu vou jogar aqui a segunda só para mostrar para vocês tá enchendo o nosso povo aqui tem muita gente aqui, a gente vai ganhando prêmios, então, legal gente, dá uma sensação física é legal, agora a gente tem assim um, uma série de jogos da Su, como assim né Sul quem é você? Eu não sei também, tá? Eu acho que é uma empresa. Enfim, esse aqui é um joguinho. Tem vários desses daqui, só da Sul. Que eram joguinhos que eu não entendia quando eu era pequena. Eu só jogava porque eu achava bonitinho. Aí está a razão de eu não entender o jogo, né? É tudo em japonês, ou chinês, ou numa língua muito estranha. Ninguém tem. Mas agora eu entendo. Ó, ele tá pedindo vários desse. Ih, gente, eu errei. Ih, gente, não, não, não, vai embora. Ó, eu não posso errar. Putz, agora esse esqueci. Tá, ele quer um gatinho rosa. Então eu tenho que pôr aqui e eu tenho que esperar o gatinho. Não deu certo. Eu tenho que primeiro colocar isso daqui. Fazer ficar rosa. Aí eu tenho que esperar ele descer. Esperar ele descer. Aí eu tenho que acertar o tempo do gatinho prensar o meu chocolate. E eu errei. É muito difícil. Tá bom, vamos fazer esse daqui, ó. Esse daqui é mais fácil. Ah, é um verde. Foi. Aí eu, eu tenho que fazer os pedidos que tá aqui. E eu tenho um tempo. Só que eu acho isso muito difícil. Eu tenho que... Você tem que agir sob pressão. Se você precisa aprender a agir sob pressão, joga esse joguinho aqui. Porque, gente... E o último jogo que eu vou mostrar pra vocês são muitos. Se vocês quiserem, eu faço no segunda parte. É um jogo que eu já achei no celular também, mas você tem que pagar ele para ter uma versão completa. E eu tô me sentindo um pouco mal de jogar ele aqui nos jogos, porque eu acho que talvez ele realmente seja pago. Os jogos está tá fazendo isso que tá fazendo. Faz isso que tá fazendo desde que era pequeno, então... Eu não sei qual seria o nome desse estilo de jogo, se seria clicker. Ó, eu tenho um hotel e eu preciso atender as pessoas no meu hotel, só que só tem eu por enquanto. Você então, que eu vou ter que pegar a chave e entregar pro meu carinho aqui, entreguei. Beleza, agora... Ele tá aqui. O que que ele vai querer? Tem mais um carinha igual. O irmão gêmeo dele. Ele quer um café, então tem que vir aqui e entregar ali aqui. E eu adoro deixar coisa pronta. É tipo The Sims. Nossa, meu Deus, que burro. É óbvio, né? The Sims. Enfim, é tipo The Sims. Você tem que, mar... Você tem que ir fazendo as coisas... Que as pessoas querem. E depois de um tempo fica muita coisa. Tem a faxineira, tem o cara de, da manutenção. Tem o telefone, tem isso, tem aquilo. Então fica bem complicado, né? De você fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu adoro isso. Adoro ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Ó, oh, a faxineira chegou, gente, é tão legal Eu queria, será que eu vou Acho que eu vou fazer um jogo assim pra mim Só porque eu gosto muito dele Desse tipo de jogo De ter que atender as necessidades de todo mundo E deixar tudo pronto E foi esse vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like e me fala Qual jogo você reconheceu daqui Qual jogo você também jogava qual... Se vocês acham que deve ter uma segunda parte E é isso, assistam meus outros vídeos E... Tchau!